Opa, tudo bom com você, nossos amigos aí de casa? Eu sou o Nicolas, sou o técnico aqui da Manejo Bem e é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Hoje, amigo do a gente vai falar de uma função do nosso aplicativo do Manejo Chat. Você sabia que é possível receber informações e notificações para auxiliar sua lavoura? Pois é, a gente vai te ensinar como essas notificações chegam no seu celular e como você pode ter acesso a elas através do aplicativo, o Mane chat Fica aí que a gente vai te ensinar. Uma novidade, agricultor, que nós temos o prazer de estar trazendo para vocês, são os avisos agroclimáticos, os avisos de clima. Agora, esses avisos aparecerão aqui para você, na sua aba de notificações. Como você pode ver, com o nome de Mane chat aparece tempestade hoje e amanhã e uma descrição. Além disso, o seu aplicativo, tanto quanto você receber essas notificações, quanto você receber uma mensagem do seu técnico da Manejo Bem, aparecerá um número indicando tanto de mensagens não lidas que você tem. Você pode clicar nele ou pode vir aqui direto nas notificações, clicar. Você irá ser encaminhado à página inicial do nosso aplicativo, o e clique novamente neste balão azul. Ao clicar, você vai ter toda a descrição, falando quando terá uma modificação climática, como aqui no caso, tempestades hoje e amanhã, e outras informações. só como é fácil? Com essas dicas, não vai ter tempo ruim agora na sua lavoura. Lembre-se, amiga de casa. Todas essas mudanças e melhorias que a gente fez no nosso aplicativo é pensando em você, para você ter um aplicativo mais leve e mais fácil de usar. Tudo que fizemos é pensando em você, amiga aí de casa. Por isso, agradecemos bastante você estar assistindo esses vídeos. Comente, curte, compartilhe com seus amigos também. Se tiver alguma dúvida, procure o seu técnico manejo bem. No mais é isso. Tchau e obrigado!